Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus. Irmãos, muitos irmãos têm nos feito algumas perguntas e nós queremos responder algumas aqui através de áudio e de vídeo. A primeira pergunta, por que pastores viraram gestores e muitos estão caindo em pecados graves e gravíssimos? A resposta é a seguinte, irmãos, porque muitos passaram a amar mais o poder, o dinheiro do que a Deus. Paulo escrevendo a Timóteo 6,10, ele diz, Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então esse sofrimento, que, esse sofrimento que alguns gestores acham ou estão passando, é exatamente por culpa deles. Deixaram de amar a Deus, a igreja, as ovelhas, cuidar do rebanho do Senhor para amar mais o dinheiro e as riquezas. E aí estão se transpassando com muitas dores. Então, respondido essa pergunta, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma pergunta que tem nos chegado, irmãos, e nós queremos responder. A pergunta é a seguinte, irmão Giovani, por que todos esses problemas na nossa igreja? Por que tudo isso está acontecendo? Seria culpa dos membros? Porque dizem que muitos estão rebelados, muitos estão desobedientes. E aí a minha resposta, meu querido irmão, minha querida irmã, a culpa não é das ovelhas, a gente sabe que existem pessoas que se rebelam, que não é o nosso caso, nem o caso de muitos irmãos, mas a gente vê claramente que a culpa dos maiores problemas da igreja hoje está na liderança, principalmente na cúpula da nossa igreja. O problema está nos gestores que outrora foram pastores, o problema não está nas ovelhas, e sim na liderança. O problema da nossa igreja hoje é a liderança. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma pergunta feita pelos irmãos da nossa igreja e a pergunta é a seguinte. Irmão Geovane, por que o presidente da nossa ADPE e alguns gestores só escutam um lado da história? Ou seja, só escutam uma pessoa e tomam decisões baseado apenas naquilo que escutam sem ouvir o outro lado? A minha resposta é porque eles temem, irmãos, ser confrontados com a verdade. Eles temem ouvir o outro lado, porque muitas vezes o outro lado tem argumentos para derrubar o argumento que eles ouviram e o argumento deles. Né? São homens que não têm coragem, homens medrosos, que tomam decisões precipitadas. Muitas vezes, nem eles tomam, mandam os outros tomar. É por isso que vocês veem tantas decisões esdrúxulas, tantas pessoas sofrendo, porque eles não têm coragem de ouvir o outro lado, principalmente quando o outro lado tem argumentos para colocar por terra os seus argumentos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãos. muitos irmãos nos perguntam, irmão Giovanni, e perguntam outros irmãos, por que essa questão de gestor na nossa igreja, sendo que na Bíblia não está escrito, porque diz que ele dê uns para pastores, doutores, mestres, não é? pastores, evangelistas... Gestores, gerentes, são de empresas de escola, e isso foi criado na cabeça de alguns gestores para dizer o seguinte, o único pastor é o presidente Ailton José Alves. E aí, irmãos, a gente vê a coisa é, criando-se, avolumando de uma forma muito vil, muito cruel contra a igreja. Eu quero aqui destacar para os irmãos a diferença entre pastor e gestores, conforme acontece na nossa igreja. Os pastores, irmãos, pastores de ovelhas de verdade, eles convencem e conquistam as ovelhas pelo amor, pela misericórdia, não é? pela mansidão, pelos bons tratos e com a verdade. Já o gestor tirano, que é uma boa parte dos gestores que estão aí na nossa IADPE, não é? eles querem conquistar a todo custo e convencer as ovelhas pelo medo, pelo terror, pela tirania, pela mentira, pela hipocrisia, pela dissimulação pela força, pelo assédio moral. E aí nós estamos vendo os prejuízos para a nossa igreja. E esses homens não conseguem entender e não suportam essas verdades. Que Deus tenha misericórdia deles, de nós e de toda a igreja. A paz do Senhor a todos.